Hoje o dia vai começar bem, na realidade vai começar incrível. Eu finalmente aprendi a fazer café. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Na real, nem tanto. Tô vendo uns barulhos estranhos aqui na, aqui na rua. De qualquer forma, aqui no nosso balcãozinho já temos as canecas. E se eu quiser, tem leite na geladeira para fazer café com leite. Vou pegar uns grãozinhos de café aqui, ó. Coloca o café aqui. Os grãozinhos aqui. E ó, tá fervendo. Tá fervendo o cafezinho. Só esperar. Que barulho é esse aqui? Alô? Tem alguém em casa? Mas tem alguém gritando ali fora. Uh, Opa! Pera, esse não era o policial foca? Opa, boa tarde. Oi, polícia. boa tarde, boa tarde. O que que você quer? É, eu queria fazer umas perguntinhas. Não aí. vai me prender não, não vai me prender ah, não. É. Relaxa, relaxa, relaxa. Mas por que você tá tão afoito assim? Você tá devendo para polícia alguma coisa assim? Eu tô nessa cidade há um mês, há um mês. Ah. E só hoje eu aprendi a fazer café. E eu nem tomei ainda. Não vai me prender não. Quer saber? Ah. Se é assim? e, e, entra, ent, entra e senta aí, policial. Não, não quero ver um ah, pio, senta. Não, não, não. Relaxa, relaxa. Senta, aí. senta, policial. Posso sentar aí. Oh, oh, senta logo, senta logo. Senta logo aí. Ó, é, oh, é, já, é. já é, mas você quer conversar, café, pelo menos. Cê, então, isso que eu ia perguntar, você gosta de café com leite ou sem? Sem, sem café, sem leite, sem leite, sem leite. Ah, tá, tá bom, então, então, tá. Cadê? Cadê? Uh, fazer uma, Cadê? Uh. Um, um eu achei café que você ia falar que a cafeteira estava quebrada, pra menos não servir nada, velho. Esse é o primeiro café que eu faço aí. Espero que seja bom. Eu só fazer uma aqui nas nós conversa. Tá bom, tá bom. Aí, prontinho, fiz um café. Aceita um biscoito? Pode ser, pode ser. Eu tô aceitando também tá comer Mas, trás, sim. Então, policial, o que eu devo a sua visita? O que, ah. que você quer? Então, senhor LG, é, eu vim aqui com uma ação extrajudicial, pra ser sincero. Eu não vi a manda do, do xerife, de, nem de ninguém. Eu só, eu só quero fazer uma, uma, umas perguntas por uma investigação. Então, particular. você é o. É, policial foca, não é isso? É, mais ou menos isso. Eu sou é. guarda florestal, mas também faço alguns serviços pra polícia. Hum, o Fofoca me contou de você. E, e, e o que você quer saber aqui? É, então, é, senhor LG, é, recentemente você fez uma denúncia denúncia, né? Uma denúncia a respeito de um morador da cidade. Sim, eu denunciei o, o Bial e você prendeu ele até então, onde eu sei. É, então, é justamente por causa disso. Essa denúncia que você fez, você fez para alguém? Você fez na delegacia ou para quem? Eu denunciei diretamente para o gerente Luiz, mas por que da pergunta? Hum, entendi. É que, mano, você não acharia melhor ter perguntado, ter feito a denúncia pro o xerife, mano? Porque, tipo, o, o, o, o Luiz veio falar comigo para me prender o Biel meio que isso não faz sentido. Isso seria parte da polícia ter feito. Assim, se tu quer informação, você tem que dar informação. O que você tem pra me oferecer aí? Ah, o que, que você quer saber? Depende, né? Eu não posso revelar tanta coisa, porque afinal a gente tá em segredo de justiça. Olha, querendo ou não, se você não pode revelar nada, a porta é bem ali, você pode ir embora. Não, pera aí, eu não tô falando que eu não posso revelar nada. Eu posso revelar algumas coisas, mas não tudo, né? Hum, então a gente pode dar uma Me tira uma, uma dúvida. Ah. O xerife tá sendo investigado, ou algo do tipo, e o Biel ainda tá preso? Não, o Biel ele já saiu faz um tempo, pagaram a fiança dele e já tá solto, já tá solto. Tá, e o xerife tá sendo investigado? Até o momento, não. É, é isso que eu tô tentando. Eu tô tentando entender aqui. Porque, né, quem mandou prender o Biel foi o gerente, sendo que deveria ser o. O xerife, mas, enfim, não tá fazendo sentido pra mim. Isso não tá fazendo nem um pouco de sentido. Tá, faz sentido. E, e o que você quer saber? Então, mano, eu queria saber de ti. Já que tu conversou com o gerente Luiz, eu queria saber se tu sabe do porquê o xerife não foi envolvido nesse caso e eu fui envolvido diretamente. Então, é o seguinte. O motivo do xerife não estar envolvido nesse caso é porque eu acredito que ele faça parte desse caso. Ele foi uma das pessoas que eu denunciei e eu fiz questão dele não ter envolvido no caso. O problema é que eu não tenho provas contra ele. Então, o negócio que eu podia fazer era pedir para o Luiz não envolver ele. Por causa que eu achei que alguma coisa estranha podia estar acontecendo. Só antes de qualquer coisa, me tira uma dúvida. Ah, quem pagou a fiança? Foi o xerife? Quem pagou a fiança foi um amigo dele, o Carlin. Que, inclusive, eu tô atrás para prender ele. O verdade. Sim. o Carlinho, por não por que você vai prender ele? É que ele foi responsável pela invasão alienígena na cidade. Não sei se tu ficou sabendo. Fiquei sabendo sim. Quer mais café? Não, não, não. Tá, tá ótimo. Eu não posso beber muito, senão minha pressão vai lá pro alto. Não, beleza. Tá, então aparentemente o Carlin estava ouvindo com tudo isso e os negócios do Alien não era só um aviso bobo, então era um crime não. na realidade? É. Porque eu fui, eu investiguei um pouquinho os aliens e descobri que o Carlinho abriu um portal para um lugar lá que é onde os alienígenas existem e eles estão invadindo a cidade. Então o Carlinho é diretamente responsável por quase destruir a cidade. Inteira. Espera, espera, o, o que esse que portal foi? ainda tá aberto? Eu não cheguei a investigar isso. Na verdade, eu vi os aliens e meio que dei o pé de lá porque eu não tinha nem mandado para entrar na casa. Então eu não sei se ele tá aberto ainda. Entendi. Tem mais alguma dúvida? Hum acho que era só isso mesmo. Só perguntando sobre o xerife. Mas como você falou, o xerife ainda não tá sendo investigado, mas eu posso abrir uma investigação particular, pelo menos por agora. Tá, então ó, faz o seguinte, toma seu café, come biscoito, fica à vontade, só coloca na pia depois e fecha a porta, tá bom? Eu preciso sair urgente. Ô, policial. Oi, oi. Só me tira uma dúvida. Que você foi? sabe exatamente onde o Carlinho mora? Sei, mano. Ó, se tu seguir nessa direção, ao contrário, é pra lá. Tá, obrigado. Tchau. Tá, tchau, tchau. ou oh, oh, o Carlinho entrou. Eu ia espiando a base dele, mas... Mas será que é uma boa agora? Quer saber? Vamo, vamos de fininho. Tem um buraco. Pera, calma, não, não, não, calma. Vai. Tá. Abre a porta. Entra, entra, entra, entra rápido. Ah, se eu tivesse alguma coisa para ficar invisível agora, ia ser tão bom. Ah, tem no segundo andar aqui. O que, que tem aqui? Pera, parece que tem alguma coisa. Vamos olhar, vamos olhar. Sacada. Por que sacada? Sagão superior. Como assim? Sacada. Essa parte não está pronta. Ah, o carlinho tá ali. Calma. Calma, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. Calma, calma. Ele tá vindo para cá. A gente vai ter que achar outra oportunidade para investigar as coisas do Carlinho. Cadê ele? Ele agachou também. Ele tá escondido. Não. Calma, calma. Será que dá para pular daqui sem sair vivo e correr? Eu acho que tem como. Espera, tá aqui é uma escada. Dá para descer um pouco mais. Tá, Eu, eu acho que eu não, não vou me machucar muito. Se eu pular aqui. <risos> Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Quer saber? Vamos pra cidade. Vamos pra cidade. Lá tem coisa pra resolver e vai dar tudo certo. Vamos pra lá, vamos pra lá. Tá, pera, acho que chegamos no, no hospital. Ainda tá tudo em. Acho que não podia entrar aqui, né? Mas ainda tá tudo em. Deixa eu aproveitar aqui o, que o Jonathan tá de costas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não dá pra passar. Mas eu acho que aqui tá em obra, né? Eu vou passar meio quietinho aqui pelo canto pra ninguém ficar falando nada de mim. Eu preciso fazer duas coisas aqui na cidade. A primeira é investigar a delegacia, por causa que eu quero saber se o xerife ainda tá lá. Eu tô começando a achar que essas peças que eu tô movendo por aí na cidade estão começando a se mover e quem sabe eu consiga tirar o xerife da jogada ou descobrir alguma coisa tá, se eu não me engano a sala dele é por aqui ó oh, ele tá ali ele tá ali cara eu e outra e outra pessoa que trabalha aqui ah, ele tá ali também, vamos ser aqui, vamos ser aqui. Tá, por enquanto aqui deu tudo certo. Vamos dar uma olhada na nossa loja de minérios e depois vamos lá falar com o Luiz. Oi, Ana, minha querida, tudo bom? Como que você tá? Opa, Lajota, a sua palavra do canal já chegaram? Ainda não, Ana, ainda não. Olha, a parte boa é que temos os diamantes aqui, né? Só que acho que ninguém comprou ainda, né, Ana? A gente tem que fazer umas propagandas sobre diamantes. LG, LG, você está aí, mano? Phantom, vem cá, vem. Estamos vendendo diamantes, você quer comprar diamante? Peraí, peraí, deixa eu ver se tem alguém olhando aqui. Tá, não tem ninguém, mano. Sim, você pode ser a comprar diamante, é isso, né? Não, LG, eu não, não, não tô com muita grana pra isso. Pra falar a verdade, eu tô meio preocupado. Eu tenho algo muito importante pra falar contigo. Ué, o que, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? V vamos conversar sim. Tem um pouco de gente aqui, né? Eu preferia falar contigo a sós, mano. Uh, tá. Uh, anda, depois eu volto, tá? Faz o seguinte, vamos em casa, vamos em casa. Tá, é, entra aqui, entra aqui. É, você... se, se senta aí, fica à vontade. Você é. tem certeza que esse lugar aqui é seguro? Não tem ninguém olhando, não tem câmera, não tem nada? Não, não aqui é tranquilo. Fora a minha galinha, só tá eu e você aqui. Se senta no sofá ali, eu, eu, eu, vou eu vou pegar um chá pra você, nessas horas é bom. Ainda bem que eu tinha deixado preparando aqui. Ó, toma. Mas e aí? P pode falar o que tá acontecendo? Calma aí, deixa eu ver aqui na janela se não tem ninguém. Eu tô, eu tô com mau pressentimento, eu tô sentindo que eu tô sendo observado. Eu tô sentindo que eu tô correndo muito perigo, tem algo muito errado acontecendo aqui. Como assim, Phantom? O, o, o que que tá rolando? Alguém mexeu com você? Você, sei lá, o... o me, me conta, o que tá acontecendo? Eu, eu não sei, eu, eu tenho andado tendo pesadelos horríveis, muito ruim. Pera, pe, pe, quando você pesadelo tipo, dormindo pelo menos, né, pesadelo acordado, né? Não, é dormindo, é dormindo, sim. Calma, é, você sabe explicar isso? Como que esse sonho... O que que tá rolando? Era, era, era escuro, tinha uma névoa densa e... e, e era... Eu não. acho melhor eu, não, eu tá não tô bem, bem mano. Eu, eu preciso ir pro hospital, eu preciso sair daqui. Me tira daqui, LG. Me tira daqui, mano. Calma, calma, tá, tá tudo bem. É, o, o hospital tá fechado, tá em obras. Quer saber? Peraí, vem cá. Vem cá. A neva vai me pegar. Não, pera, sobe aqui, Sheldon, você vai ficar de olho nele, tá bom? Vem cá, Phantom, sobe aqui, tá, fica aqui no meu quarto, eu, eu acho que eu sei de buscar ajuda, só fica aqui, descansa e ninguém tem como saber que você tá aqui, só fica aqui e não dorme, tá bom? Não dorme, se você tá tendo pesadelo, só dentro e descansa. Não, não se exponha perigo, não, não corre perigo, tem, tem algo muito ruim acontecendo aqui. Eu, eu já tô em perigo faz tempo, Phantom, eu vou resolver isso, fica aí, tá bom? Não sai daí, eu vou, eu vou dar um jeito. Tá, pera, o, o Phantom corre perigo, o, o, o que eu posso fazer pra ajudar ele? O que eu posso fazer pra ajudar ele? Calma, C será que eu posso falar com o Duque? Falar com o Duque, isso é, é uma opção, né? É, falar com ele, isso é uma opção. Tá, vai, vamos falar com ele. Duque? Tá, Duque, o, o, o meu amigo Phantom, ele veio me pedir ajuda, ele corre, ele corre perigo, eu, eu não sei o que tá acontecendo com ele. O que eu posso fazer, Duque? Me ajuda, o que eu posso fazer pra ajudar ele? Duque? Duque? Você... Você tá bem, Duque? Mano, a gente corre perigo. Você percebeu. Nada está seguro perto da gente. Você tem que ficar mais forte urgente. Utopia corre perigo. Utopia corre mais perigo do que nunca. Tá... Você... Você tá certo, Duque. Você tá certo. Eu, eu não sei. Que a gente pode fazer sobre isso, mas eu não vou desistir Eu vou ficar forte, eu vou salvar meus amigos Seja quem for ou o que for preciso Eu vou dar um jeito, quer saber? Eu te vejo em breve, Duke, obrigado, você já ajudou muito Tá, eu preciso dar um jeito De salvar o Phantom, quer saber? Na real, Duke Esqueci de uma coisa, clica no vídeo Que tá do seu lado agora, é um desafio Clica nele, Duke, é um desafio